Aquela moça que você fez pra Jesus? Sim Não Sinto a vida, Jesus é a vida. Ficou legal? Ficou. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que aquele que ouve a sua palavra e obedece, aquele que ouve e guarda o seu mandamento. Ele, Jesus e o Pai virão e habitarão dentro dele. Então a casa é aquela aonde o Pai e o Filho, como o Espírito Santo, habitam. Então quando a Kate fez essa música e disse eu olho para a casa, vou construir uma casa para Jesus. A casa somos nós mesmos. E fica essa pergunta: como você está construindo a sua casa? Eu